A ver navios não tem fundamento Pra quem assim se encontra Eu lanço um argumento De que a nossa vida é um grande acontecimento Que sempre explode em luz num turbilhão de movimento Movimento, movimento, movimento, movimento Ande, brinque, ria, corre em frente, vai pra frente Cresça viva e faça cada dia diferente Deixe-se levar como as nuvens pelo vento Fluente como um rio em função do movimento Movimento, movimento, movimento, movimento Mais uma vez aqui eu reforço o argumento De que cada segundinho é um precioso momento Pois a nossa vida é um carrossel alucinante que roda incessante em constante movimento movimento, movimento, movimento, movimento, movimento Os seus telefones escolha um local onde você possa se sentar relaxadamente coluna ereta estando aí apenas com você mesma por algum tempo Tempo para sentir, sonhar, relaxar, amar. Apenas você comece prestando atenção à sua respiração. que você possa estar aí se vendo, observando, percebendo o ar que entra pelas suas narinas, se expande pelo seu corpo, te nutrindo e o ar que sai O ciclo, a vida que entra limpa energiza o ar que sai limpando o seu sistema. Inspirações cada vez mais conscientes, esféricas. Lentas. Perceba todo o seu abdômen e tórax se expandindo na inspiração. Esvaziando na expiração, no mesmo tempo, sem intervalos. Em lento, profundo, esférico. Apenas observe. segue para onde você olha à medida que você se observa respirar ela se torna ainda mais lenta mais Sutil mais harmoniosa Que a sua mente se expanda E te leve para o centro Onde tudo é paz Você está aí dentro de você, dentro do seu coração e se percebe dentro desta câmara como no meio de um grande salão. Neste salão tantas portas Fechadas Lacradas Você caminha à frente a cada uma delas Percebe que elas guardam seus segredos, memórias que você colocou tão escondidas dentro de você, apenas visualize-se. Coloque-se de frente a cada uma dessas portas, toque-as. Sinta a vibração do que está lá dentro. Perceba. À medida que você toca estas portas, o que isso ocasiona em seu corpo, em seu coração? Que emoção essa porta te traz? Tando com que está atrás delas, Inspirado. são tantas diferentes emoções e sentimentos. delas desestabilizar o seu ritmo, volte ao centro do salão e volte para o espaço de paz dentro de você e recomeça. Todas as vezes que ao contrário elas dispararem uma grande felicidade e excitação, também se acalme. Diminua a sua ansiedade por saber o que está lá. Tudo está certo. Tudo está perfeito. Volta para o centro do salão e olha todas essas portas que você tocou. Relembra tudo o que elas trouxeram para você ao seu toque. De você saber o seu conteúdo, o que está atrás de cada uma, em cada uma dessas salas, desse compartimento. Tão logo você autoriza, você sente o seu anjo guardião, Colocando ao seu lado, ele está aí para caminhar com você e se desvendar de seus segredos. Perceba este anjo estendendo a mão dele para você. E à medida que você estende a sua mão a ele, você percebe mais dois anjos chegando e se colocando ao seu lado. Um anjo do seu lado direito seu anjo pessoal. Um outro anjo trazido a você neste momento no seu lado esquerdo, atrás de você. A luz deles te sustenta, guia e te protege. Você fecha os seus olhos. E pede que a mente universal te direcione para aquela porta que guarda o seu segredo mais oculto. Aquele que nem mesmo você conhece. Ao abrir os seus olhos, você sabe exatamente qual a porta que eu guarda. Você relembra o que sentiu ao tocá-la e começa a caminhar para ela. Logo você se coloca frente a ela, ela se abre e você penetra essa câmara. Seus anjos ainda estão aí com você. Você sente véus caindo do seu terceiro dos seus olhos físicos e através da sua autorização, essa porta de lembrança, novamente chegando ao seu consciente. Qualquer seja essa memória, apenas autorize e sinta. Sinta 100%. Sem medo. À medida que toda esta memória vai chegando à sua consciência, todos os sentimentos a ela conectados. Os anjos que te circundam conversam com você te mostrando qual a aprendizagem dessa experiência. E à medida que você vai compreendendo os bastidores dessa história Vai além da sua imaginação, do seu conhecimento. A emoção que este segredo te traz se sutiliza. Você escolhe ficar apenas com a aprendizagem positiva. E como fruto da sua aceitação e do seu acolhimento, a dor se transforma, se torna bênção. Absorve tudo o que você precisa aprender com esta memória esquecida. E se coloca à frente a próxima porta. Qual a porta seu coração escolhe agora para você? Você ainda está transitando e conectando com aqueles segredos que você prefere ignorar. Anular. Mas ao entrar na segunda porta você se sente mais leve. Você já sabe o processo e como transmutar isso em bênção. E nesta segunda porta, nesta segunda lembrança, talvez você encontre aí também algumas pessoas Tomarão parte nisto tudo apenas relembre, espire, sinta sim, são lembranças difíceis. Você preferia ter esquecido. Nesta segunda porta, em que você relembra novamente um evento na sua vida, Conhece algumas pessoas nesse cenário. Talvez você queira agora conversar com elas um pouquinho. Saber por que elas estão aí. Por que elas fizeram parte disso. Você permite que elas falem. E à medida que elas falam, você percebe como a mesma história pode ser sentida e vista de formas diferentes por você pelas pessoas que tomaram parte dela, apenas visões diferentes, e emoções diferentes. Os anjos novamente ativam a sabedoria em você, para você enxergar além. Você percebe clareza sobre essa situação. E tão logo essa luz se faz presente, você também autoriza que ela venha para o seu consciente. Você autoriza a lembrança do que elas te ensinaram para que você seja um ser humano melhor. E você sai dessa segunda câmara e volta ao salão. respira ali um tempo necessário para se recuperar conectar suas forças e enquanto você se recupera e se reconecta, Você percebe onde essas lembranças estavam alojadas em seu corpo físico. E à medida que você toma esta consciência, este local se acende em luz e essa luz libera o bloqueio estão aí com você. O que você quer pedir a eles agora, de forma a poder continuar? De que forma eles podem te ajudar? Converse com eles. Você está pronta para um novo contato, uma nova memória. E no seu coração você pede para ser levada àquela porta que bloqueou a alegria genuína dentro de você. A porta se abre prontamente e você a reconhece à medida que a energia de dentro dela começa a te envolver, a te magnetizar. Você caminha firme. É a hora de ver isso. Nesta porta você encontra a sua criança. Sinta como ela se encontra agora. Veja. Perceba qual a sua idade. Você se recorda dessa criança antes deste momento, tão feliz, tão alegre, tão leve. Tome sua criança no seu colo. E juntas olhem para isto agora. No seu colo a criança tem coragem para falar agora o que ela calou naquele momento. O que ela tem para dizer agora à frente a esta memória? Deixe que isso venha com todas as cores e detalhes. Dê voz à sua criança. Através de você e à medida que ela se expressa, você percebe essa criança crescendo, crescendo, crescendo até a idade de hoje. Você permite que ela se expresse do fundo do seu coração com toda a verdade desta emoção, desse momento. E à medida que ela conecta o laríndio dela com o sentimento dela, você percebe que ela te liberta. Você se sente livre outra vez. Sua criança agora ao seu lado, na sua mesma idade, vocês se olham uma para a outra e riem novamente. Como vocês sabiam rir antes deste momento? E de maldadas, o que vocês gostariam de dizer agora, nesta idade, essas pessoas? Use sua voz para isso. E quando você tiver acabado de dizer tudo o que você quer dizer, empreste sua voz a essas pessoas que construíram este momento. Estabeleçam o seu diálogo. Você fala com eles. E eles te respondem através de você com a sua voz. Se perceba agora. Perceba como você está se sentindo. E encontre o seu poder aí dentro. Talvez você queira se erguer no seu pilar. Talvez você queira retomar as suas rédeas da sua vida. Talvez você queira novamente se decidir por ser feliz. Respire. Manifeste. Cure. Você volta ao salão. Seu coração está leve, até alegre. Essas portas já não te amedrontam? À medida que você reconhece que cada uma delas traz também um presente para você. apenas respira aí, seus anjos ao seu lado e você toma consciência como esses segredos te travaram na vida. Prenderam o seu coração, a sua mente, te trouxeram para o medo. Você está aí no meio desses três anjos. Eles começam a girar você. E eles te giram cada vez mais forte. Ora para um lado, ora para o outro e você rodopia e rodopia e rodopia. E à medida que você rodopia, qual o peão entre eles? Você se entrega. Sua fita do passado rebobina. seu ritmo novamente. Ao olhar para o lado, seus anjos se transformaram em grandes corações. E você percebe que existe coração no teto, no chão, por todos os lados. portas dessas câmaras também transformadas em corações. Esses corações batem, pulsam e radiam o amor em sua direção. Te envolve, te nutre. E olhando-os, sentindo-os, ouvindo o seu ritmo, a sua batida, você reconhece que este é o seu coração, multiplicado, expandido. Você se percebe aí dentro do seu coração? Circundado por ele? Absolutamente envolvido por ele? Talvez você nunca tenha escutado o seu coração. Por isso eles tenham se multiplicado em tantos. E quando você olha para eles novamente, você percebe bocas em cada um desses corações. Você começa a sentir uma alegria infinita dentro de você. E você percebe que isto só é possível porque você entrou em contato com esses segredos que te prendiam e os trouxe à consciência. Os corações começam a mover as suas vozes, cantando. Apenas se permita ouvir esta canção que eles te trazem. E o que eles querem te dizer através dessa canção? Permita voltar aquela criança que você é. Perceba esses corações com braços, mãos, pernas, dançando ao seu redor, cantando. E à medida que você escuta a canção deles,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 Movimento, movimento, Você movimenta o seu corpo, rodopia numa felicidade indescritível e que você já tinha esquecido Existia aí dentro de você, tal então, escondido. E à medida que você rodopia pelo seu salão interno, essas portas-coração se abrem. E de dentro dessas portas, saem pessoas que já te fizeram se sentir muito feliz. Vocês recebem tanta gratidão e novamente a vibração daquele momento feliz com elas se imprime em seu campo, em sua memória. de memórias libertas e portas de alegria e leveza abertas para você. Ah. Permita que o seu laríngeo traga o som Essa emoção que você sente agora, dessa plenitude, dessa alegria. Permita-se se expressar. Ah, tanto júbilo. Tanto prazer, tanta alegria. Mais e mais portas se abrem. E mais pessoas chegam, uma grande multidão ao seu redor, cada uma com um pote de alegria para te entregar alegria de momentos vividos com você. A alegria que elas sentiram. A alegria que você sentiu. Todo o seu ser vibra nessa alegria. Só existe isso para você. E à medida que você se permite sorrir, gargalhar, cantar, você também se permite abrir as demais portas onde você escondeu os segredos que te prenderam e te bloquearam. Você se visualiza agora indo a essas portas em plena alegria? Porque cada porta aberta um segredo liberado, um segredo transmutado, uma liberdade ampliada. Se permita este tempo dançando, cantando, vibrando em puro júbilo e prazer, abrindo os segredos mais profundos, os medos mais profundos, as memórias mais escondidas Você se permite brincar de mágico. Imagine que uma varinha mágica te seja ofertada agora. Então, logo você abre estas portas, essa varinha entra em ação, aquele segredo se desvela, não mais oculta. Sua varinha, PIM, transmuta. E você referente a esse segredo. E envolve essa situação, essa energia de amor e alegria que vibra em você agora. As aprendizagens, aprendidas dores transmutadas em luz, varinha de condom, seus amigos, sua luz liberta, sua alegria. Apenas se permite Instantaneamente se faz uma luz forte, dourada, ardente, quente. Seu coração e suas células. À medida que este coração vibra, no calor do amor, todo o som ao seu redor se torna silêncio. Os corações ainda aí para você. Nada mais de voz, nada mais de som, apenas de silêncio. E neste silêncio, seus ouvidos escutam a sua vibração. As sinapses, as suas células te alocando. O seu coração como tambor. O som do on na sua mente. O som dos seus órgãos. Se abra a sua música interior, autorize à medida que a sua música te preenche. a sua essência divina se expande em luz frente a você. Esta parte divina que tudo sabe, tudo tem que existe aí dentro do seu coração disponível para você você olha para essa essência e se estasia na luz que você é à medida do seu reconhecimento todas as pessoas que chegaram Durante esta meditação, que fizeram parte deste momento, se integra na luz da sua essência. As memórias escondidas em luz, a alegria se expandindo ainda mais. O amor explodindo dentro de você. Sua essência toca o seu rosto. Fixa os olhos dela nos seus olhos físicos. Você jamais sentiu tanto amor. se apenas se abre suave expandindo e você conversa com a sua essência a partir do seu coração e escuta a sua essência te dizendo, eu vejo você, eu estou com você, Você te abraça neste momento e segreda aos seus ouvidos tudo que você é lindo, tudo que você é tão suficiente. Este planeta eu amo você e neste momento você autoriza todas as suas células. Todas as partes de você. A seguirem adiante no fluxo da leveza, da graça, da liberdade. Essa autorização corre pelas sinapses nervosas, se instalam e reescrevem o funcionamento de cada uma das suas células. E à medida que elas começam a ser reescritas, a vibração toma conta de todo o seu ser, todo o seu corpo vibra. Laríngeo liberto. Alegria autorizada. Imediatamente você se vê no alto, da mais alta montanha deste planeta. E nesta alta montanha, a mais bela e plena festa. De luz, e nesta festa de luz você dança, se autoriza a seguir em frente, se autoriza a viver em festa em cada momento. Mesmo nos desafios da aprendizagem, seu coração está em festa, alegre. E nós finalizamos essa meditação dançando com esta canção.